E a gente vai começar, então, o nosso primeiro... Estou tô adorando que todo mundo, né, o Simpla tá com todo mundo aqui na telinha, a gente consegue ver todo mundo, isso é bom demais. E a gente vai começar o nosso primeiro webinar, painel, agora. A Fran, agradecendo a Fran, mentora do Liderança Feminina. E ela vai conduzir esse primeiro talk, né, com a Mônica e a Letícia. Então, Fran, a palavra está contigo para apresentar as meninas do tema e a nossa coragem de se reinventar, né? De reinventar a si própria nesse momento. Pode ir to tocar. Bom dia, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos. A gente está muito feliz nesse dia, aqui pelo menos no Rio Grande do Sul, chuvoso e friozinho, de estar com vocês aqui para conversar sobre um assunto tão especial e tão importante, né, nesse momento que a gente vem passando, que é a reinvenção. Nosso primeiro painel vai contar com a presença da Mônica Kish, advogada, a Letícia Carvalho, que é decoradora, né, ela é idealizadora da TUS Decorações, e a gente vai conversar, então, no primeiro painel sobre reinvenção de mim mesma. quem sou e como me reinventar para ser protagonista da minha história e viver a vida que desejo ter. Bom, meninas, bem-vindas, muito bom estar aqui com vocês. A primeira pergunta que eu vou lançar é, por que, que é importante a gente ser protagonista da nossa história? A palavra está com vocês. Quem começa, Mônica. Oi, o som, o microfone. Te dou as honras do início. Bem, meninas, oi a todas. É um misto de coragem com um certo medinho, né? Mas é que vou, acho que eu vou dar uma relaxada. Enfim, é, essa história de, de ser protagonista, né? Pelo menos para mim, ela veio com a, acho que veio com a maturidade. É, que eu sempre escutava falar, né, ser protagonista da sua vida, para mim sempre era uma coisa, assim, muito grande isso, né, ser protagonista da sua vida, fazer grandes feitos, né, e na verdade eu acho que é uma construção, no meu caso foi uma construção. Então, assim, antes de, de falar, assim, o que que eu acho que é ser protagonista da sua vida, enfim, é, me veio um exemplo do que eu vivi, que foi a primeira vez que eu senti que eu tava com a rédea, Sabe quando você sente, assim, que você está com, com a rédea mesmo na sua mão? Eu tive uma empresa antes da TUS, durante 15 anos, e foi uma empresa super bem sucedida, e no finalzinho desse tempo eu comecei a me ficar muito... Não era mais aquilo, sabe? Eu sentia que aquele ciclo tinha fechado, e só que eu estava numa zona, assim, muito confortável, porque eu já tinha 15 anos de empresa, eu já era reconhecida, né, tudo estava muito instável, só que aquela inquietação começou a tomar conta de mim. E aí, pela primeira vez, eu estava indo trabalhar sem o prazer que eu tinha. né? E aquilo começou a crescer, começou a ficar muito forte. Não foi uma decisão fácil, é, os dois últimos anos, um ano foi eu me escutando, é, entendendo o que estava acontecendo dentro de mim. É, fazer um fechamento de um luto daquele ciclo. Então, assim, foi um ano, assim, bem profundo. E o último ano foi um ano prático, digamos assim, para realmente romper aquela sociedade e, e eu realizar o meu sonho, que naquele momento era eu ter alguma coisa muito genuína minha. Então, assim, foi um processo que demorou dois anos, que foi esse final, e aí, finalmente, eu montei a TUS. E eu lembro do dia que eu tive essa conversa, essa conversa do rompimento, e eu lembro da sensação, era um dia de chuva, em que eu retornei na chuva, e era uma alegria, assim, tão grande, e ali foi aonde eu senti, assim, primeiro, uma gratidão pelo caminho que eu já tinha trilhado, porque foi ali que eu recebi toda a minha base, né, como administradora, a minha formação de administradora de empresas, né, o meu dom é saber decorar, que eu acho que eu faço bem. Mas ali, assim, foi onde eu tive todo o meu laço profissional. Então, assim, era um misto de gratidão e uma leveza, uma coisa, assim, tão boa, porque eu tava parindo algo novo, que era a Tuesday, entendeu? Então, assim, ali, porque aquela decisão só dependia de mim, aquele mergulho profundo de saber o que eu queria foi feito por mim. Então, assim, é, os medos, as inseguranças, é, o desapego daquilo que já já, já tinha deixado para trás. Então, assim, isso para mim foi o um exemplo prático, é, digamos, do que que é ser protagonista da sua vida. Foi a primeira vez que eu senti na pele que eu estava sendo. Então, assim, é, respondendo, para não me alongar, para a Mônica poder falar, é, eu acho que é isso, eu acho que é um processo, acho que você pode ser protagonista, se ficar muito grande, ser da vida, seja protagonista do seu dia, assim, né? o que que hoje eu vou decidir conscientemente que eu vou fazer por mim. Né? Desde se alimentar bem, organizar o seu trabalho, ter tempo para aquilo que é importante para você, assim, simplificar um pouco as coisas, porque isso você pode levar para uma esfera maior ou um grande projeto ou alguma decisão importante da sua vida, mas também pode ser no, no micro, né? É, então eu acho que para mim, bate dessa forma, sabe? Ser o protagonista da, da sua própria vida. Que lindo ler! <risos> eu acho que, assim como a Letícia, eu me dei agora o direito de ser a protagonista. Mas até, me apresentando então um pouquinho, eu sou Mônica, eu sou advogada, e talvez por isso que eu fale tanto em Direito, porque tem muito a ver com a minha profissão. E eu sou mãe. E sou um ser muito intenso, que busca muito o autoconhecimento, e que vai atrás de respostas que, às vezes, não me servem. Elas precisam ser profundas. E, e o protagonismo, para mim, tem muito a ver com isso, com essa minha estrada de, de questionamento, de, e de autocuidado, de autoevolução, enfim, como um ser que está aqui nesse corpo hoje, físico, mas que é muito mais do que isso. E, e eu acho que o protagonismo, antes de mais nada, tem a ver com esse olhar, olha-te, né, conhece-te mesmo, já diria Sócrates, né? E a partir disso a gente consegue entender quem a gente é, entender o que que a gente veio fazer aqui e entender realmente o que que nos faz feliz, o que, que é que nos faz feliz. Então assim, na minha trajetória como profissional, eu logo recém-formada, fui estagiária de uma multinacional, logo recém-formada, já tinha um emprego pronto em outro estado e tive a oportunidade de ter um líder muito carismático e muito preocupado com pessoas e acho que a gente está nesse curso aqui falando de liderança e antes de mais nada eu acho que o protagonismo ao olhar para si mesmo ao a gente se conhecer, a gente também consegue ser um líder melhor e, e a partir do nosso conhecimento, das nossas vivências é que a gente vai nos acessando e acessando a todos que, de alguma forma, vêm até nós e acredito que nada nesse mundo é por acaso. Então, assim, voltando a esse meu primeiro líder, que eu muito me orgulho, que é o Henrique Bueno, e ele era, nós trabalhávamos num, num, num ambiente jurídico, né, de uma multinacional e, e me lembro da primeira, do primeiro livro que ele me indicou, é como... Uh, influenciar pessoas e amar as pessoas. E eu entendi ali que eu tinha muito a ver com pessoas e que foram todas essas pessoas que ao longo da minha vida foram aparecendo, que foram me moldando e me ensinando a ser quem eu sou hoje. Hoje eu sou uma advogada, acho que há 10 anos eu já atuo nessa profissão, mas há 10 anos eu questionei muito eu questionei muito o sistema, questionei muito as regras, me, me tornei pesada ao entrar no judiciário, ao olhar para processos, mas entendi que por trás dessa profissão, atrás desse mecanismo, tem uma pessoa que quer, sim, cuidar de pessoas e quer se, ser a protagonista da sua história dessa forma. Então, essa é um, é um pouquinho de mim e, e para falar disso, eu acho que a gente tem que falar também de coragem, mas quando a gente fala de coragem, a gente tem que encarar os nossos medos e a gente tem muito medo e a partir disso, eu, pessoalmente, sou uma pessoa que tem muito medo. As pessoas me dizem, ah, que coragem e eu digo, nossa, quanto medo, porque o medo me fez me paralisar, né, me olhar e entender a mim mesma. E a partir disso poder contribuir de alguma forma, como que a gente está fazendo aqui e tentar falar a nossa história para tocar o coraçãozinho de alguém aqui que esteja assistindo. Muito lindo, Gurias. Uh, seguindo nessa linha que vocês vêm trazendo, né, da importância do, do autoconhecimento, da coragem, né, do protagonismo, de que forma vocês acham que o autoconhecimento é uma ferramenta facilitadora dessa transformação? É, eu acho o seguinte, Fran, é, aproveitando a fala da Mônica, eu acho que não dá para dissociar coragem e medo. Eu acho que é uma duplinha que tá junto. Se tá faltando um dos dois, a coisa não funciona, entendeu? Então, assim, a gente estar aqui se, se expondo, expressando o nosso ponto de vista, é um exemplo de coragem e é um exemplo de medo. Né? um medo por quê? Porque somos todos humanos, né? E entra tudo aquilo que a já falou lá no começo. Você está sendo julgada, você está sendo avaliada, você está sendo... É, será que eu vou, você aceita? Será que vão pensar da minha fala? Não, vão deixar de pensar? Então, assim, é, é tudo aquilo que dá em gente, né? Todos esses sintomas com em pessoas só que eu acho que o medo é engraçado eu acho que o medo não só para mim mas para todo mundo mas eu vou falar por mim ele foi um alavancador na minha vida para o meu crescimento quando eu me vi sozinha que eu acabei de contar que legal conseguir né existe uma sociedade pá então montei uma empresa aí e, e aí eu morri de medo porque eu falei caraca que que eu fiz entendeu Será que vão, que vão achar que eu sou boa? Eu achava que eu era boa, mas assim, será que né, o pessoal vai concordar que eu sou boa, decoradora? Né? Será que os clientes antigos vão passar a ser meus clientes? Né? Então assim, foi uma série de medos, só que assim, eu não tinha, eu, eu tive que aliar o medo com a coragem, porque eu tinha um objetivo. E aí voltando para o conhecimento, né, para o autoconhecimento que é a pergunta, é, eu acho que é um caminho sem volta. Quando você entra nesse caminho do autoconhecimento, é como se você fosse tirando véus da sua frente. Às vezes você vai encontrar coisas que doem muito, que são coisas que você não queria ver, que aquilo traz dor, que aquilo traz frustração, é, né, é, inseguranças, é, você fica, né, fica, fica mal. Mas assim, só a partir daquele momento que você consegue dar, subir o segundo degrau, né, e aí você às vezes demora, porque às vezes você identifica a coisa e não é tão fácil vencer aquela coisa, né, e aí identificou, mas aí você fica com aquela sensação de frustração porque você ainda não conseguiu vencer aquilo, então aí vem o medo, vem a coragem de novo, aí vem o medo até a virada da chave que você realmente, aquela etapa você conseguiu, então vamos para a próxima então assim no autoconhecimento uma coisa assim que para mim pelo menos é, eu adoro ler então isso é uma coisa que, que é uma que me ajuda muito a meditação para mim gente é, é uma prática que ao longo da minha vida eu fiz fiz um tempo com disciplina outro tempo eu fiz indisciplinada outro tempo eu parei e há uns quatro meses eu venho muito focado ela está sendo assim eu não tenho nem palavras para definir, porque ela, ela me centra, ela me foca, a minha intuição fica mais aguçada, eu consigo ser é, melhor mãe, melhor mulher, quando eu estou sozinha, eu consigo estar tá mais inteira, mais presente. Profissionalmente, é, é, o meu rendimento fica muito é, maior. É, agora, é uma prática de autoconhecimento que ela requer muita disciplina e que é um treinamento também para diversas áreas da vida, que você tem que ter disciplina, senão você não evolui. Então, assim, são várias vertentes do autoconhecimento que eu acho que cada um tem que achar o seu caminho, aquilo que, que, que, que, né, que vai te fazer bem, é, e que trazem muitos benefícios, né, te abrem muitas portas. Então, eu acho que é um caminho assim, que, que não tem muito como voltar atrás, né? é, você vai descobrindo, daqui a pouco você vê que tem um outro obstáculo, é, te permite conexões com pessoas, né? porque também não adianta acumular um monte de autoconhecimento e faz o que com aquilo, né? você não gera nada novo, você não, não conecta com outras pessoas para dividir, para aprender, você não leva isso para o seu lado profissional e divide com sua equipe, não, você é só um acumulador de informação, então, eu acho que também foi um dos motivos de eu buscar a formação de, de liderança, de estar tá no grupo, porque teve uma hora que eu falei: ai, gente, espera aí, chega, sabe? Chega, agora eu tenho que trocar, eu tenho que né, ver o que, que eu não sei, né? o que, que eu tenho que botar em prática, senão você fica muito teórico também. Né? Então, é a minha, a minha forma assim, de enxergar o autoconhecimento. Eu vou continuar aqui até olhando um comentário que a Thais Real escreveu, né, que o terapeuta dele, dela teria dito, quando a noite está mais escura, é que o dia está prestes a nascer. E, e eu acho que com autoconhecimento a gente consegue perceber exatamente isso, a luz e a sombra. E elas têm a mesma proporção, só que através do, do da tua ferramenta, do teu interior, da tua prática... De ti, contigo mesmo, né? É que a gente consegue acessar a nossa verdade. E é a nossa verdade, somente a nossa, que vai nos levar a enfrentar e realizar as mudanças que a gente pretende fazer na nossa vida. A saída tão famosa, zona de conforto. Eu aprendi aqui com uma colega querida que se chama Marisa, a seguinte frase: uh, Você. É urgente, os outros são importantes. E a partir disso, eu, como uma boa Libriana, e vocês vão ver que meu caminho de autoconhecimento é meio místico, é meio religioso, eu faço. Vários, porque eu fui, fui tentando achar o meu caminho. E, e percebendo esse meu caminho, e percebendo nesse curso a, a quantidade de vieses inconscientes que a gente tem na nossa mente para nos boicotar, né? A gente percebe o quanto a gente vive para fora, o quanto a gente vive para o outro, o quanto a gente está acostumado a olhar uh, o vírus chegando, as doenças lá fora, a economia, e como é difícil olhar para a gente. Porque dói. A gente sente dor olhando para a gente. E somente acessando essa dor é que a gente consegue entender o que de fato tem ali. E transmutar, né, e dizer ok, eu te vejo dor. Eu brinco com a minha filha que quando ela diz mãe, eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo e eu digo, eu canto uma musiquinha pra ela, eu digo, ei medo eu não te escuto mais você não me leva a nada. E basicamente é isso. Mas que a gente possa ter coragem de olhar. Eu acho que o autoconhecimento, seja qual forma for, seja processo de coach, processo de meditação, processo de de yoga, e eu acho que a Ligia aqui, a nossa né mentora mora aqui nesse espaço, uh, ela trouxe uma coisa muito linda para nós, e, e o logo dela me encantou desde o início, que é Thanks God is Today. Então, assim, obrigada. É o hoje que a gente tem, é o hoje que a gente pode fazer alguma coisa, e, e é o hoje que a gente pode se transformar. Então, agradeço vocês, né, gurias, por esse espaço também de autoconhecimento, de amadurecimento. E, com certeza, eu saio outra aqui hoje, né, e espero que vocês possam continuar transformando a vida de muita gente. Eu quero agradecer muito pelas suas palavras, pelas palavras da Leia. E aproveitar que vocês estão trazendo né, essa questão uh, de como isso transformou a vida de vocês, né? diante desse cenário que a gente está vivendo, né, que é um cenário muito peculiar, né, de pandemia, de a gente precisar ficar um pouco mais recolhido. E, e aproveitando também o gancho né, dessa formação que vocês fizeram conosco, do WLA, o que, que vocês têm a dizer para quem deseja se reinventar e ser protagonista da sua própria história? Quais são os primeiros passos para quem quer startar esse movimento? Hum, vamos lá. Eu acho que é primeiro uma... Eu, eu, Moniquinha, eu já entendi que eu sou sempre a primeira a falar isso, né? <risos> é... Eu acho que o primeiro passo, que foi uma das coisas é, que me marcaram ao longo dessas seis semanas, é, é a autocompaixão, né? Liderar com compaixão e aí depois veio o viés da autocompaixão. E, e isso para mim bateu assim forte porque, pelo meu temperamento, eu sempre... Sempre acha que eu vou conseguir fazer tudo, sempre eu tento dar o melhor e às vezes beira, é, beirava, que eu estou em um processo de mudança, beirava uma, um perfeccionismo excessivo, esse perfeccionismo excessivo adiava alguns projetos e aí é, com essa coisa da autocompaixão, ou seja, você... Poder se olhar e falar, sim, eu tenho essa insegurança, sim, eu realmente preciso melhorar isso. É, você poder olhar para essas suas fraquezas e também poder olhar para as suas é, riquezas é, com o mesmo carinho, entendeu? Então, assim, essa coisa da, da autocompaixão foi uma coisa que bateu forte em mim porque eu comecei a ser mais é, carinhosa comigo, né? Nesse, nesse processo. Eu, eu, eu acho que eu estou mais carinhosa comigo. É, não menos é, sonhadora, não menos ativa. Eu, né, eu tô, os meus projetos hoje, profissionais, estão em ebulição. Né? Eu acho que, que tudo isso contribuiu e já vinham num ritmo bom, mas parece que Nessas seis semanas, com tudo que a gente falou, eu estou eu gerando é, novas coisas que vão nascer daqui a pouquinho. Então, assim, eu estou num momento muito rico de criação, de, de, de desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, eu estou num momento que eu estou conseguindo é, ser um pouco mais generosa comigo. E esse olhar né, do, do, do liderar com compaixão. É, que na verdade é, os assuntos todos eles se eles se interlaçam assim é, você não consegue ser um bom líder se você não tiver um autoconhecimento um mínimo de autoconhecimento um olhar para o outro uma escuta do outro eu eu no meu caso eu trabalho com evento o evento não dá para ser adiado a pessoa não pode casar no dia seguinte porque eu não terminou a decoração ou porque aconteceu alguma coisa né é, a, a, eu acho que são, no mínimo, umas 10 equipes diferentes lideradas num só dia. Se eu não tiver o um mínimo de centramento, e se eu não, não conhecer as pessoas com quem eu trabalho, o que cada uma pode dar, e eu tirar dessa pessoa o melhor que elas têm, ou poupá-las da parte que elas não são tão boas, porque vai ser um sofrimento usar aquela parte, se eu não tiver esse, esse mínimo de conhecimento, a coisa não vai funcionar. Então assim, várias coisas é, me atravessaram ao longo desses, dessas seis semanas, essa, essa parte da autocompaixão foi uma. E eu acho que é, realmente assim, para vocês, ou oh, Fran, eu, eu, agora eu falei, falei me perdi na pergunta, repete de novo. É a dica então, final, lê. É, a dica, é a dica final. final, tá. ser protagonista. Tá. Então a dica final que eu que funcionou para mim, não sei se vai funcionar para os outros é: primeiro, se escuta. O que é que você quer? Né? O que é que você quer hoje, nesse momento? Tá tudo bem ou tem alguma coisa que de repente, é, tá incomodando? Olhar para isso. Com essa compaixão, que para mim essa compaixão, essa autocompaixão, gente, adiantou, assim, quilômetros da minha caminhada. Vocês não têm noção, porque é, quando você não tem esse carinho com você, fica tudo mais duro e mais difícil de mudar. Quando você aceita, fica mais claro as coisas. Então, a minha dica é essa autocompaixão, esse olhar generoso com você mesmo, e lidando com a coragem e com o medo, e vai aos poucos, mas vai, não paralisa. Não paralisa, vai, vai que seja um centímetro, comemora aquela vitória. Consegui vencer isso, foi pouquinho, mas foi o que eu tinha de melhor hoje. Então, assim, é, a minha dica seria essa. Eu vou complementando, então, uh, porque eu acho que acho que as, as nossas dicas né, e nossos processos são muito parecidos, né, Lê? E, e eu tenho uma frase que eu gosto de dizer, que eu aprendi na psicologia positiva, que é coragem para ser humano. Então, permissão para ser humano. Então, assim, tenha coragem de ser humano, porque somos humanos. Erramos, sentimos medo, sentimos vontade de desistir. E coragem para olhar para ti, né? Quem tu é, né? Uh, qual o processo que, uh, que tu tá querendo construir dentro de ti? Tu quer ser mãe? Tu quer mudar de carreira? Tu quer uh, transformar o teu casamento? Tu quer uh, fazer bem para o mundo? O que que tu quer, né? Independente do mundo lá fora, que esse teu querer, esse teu mundo interno esteja em harmonia. E ele só vai estar tá em harmonia quando a gente se olhar e quando a gente entender que temos um, um carrasco interno muito grande, né? Que por vezes nosso maior inimigo não é o vírus, a pandemia, é a gente mesmo, é a gente mesmo que, que acaba nos maltratando. E, e eu acho que nesse curso a gente falou muito disso, né? Dos vieses inconscientes que nos bloqueiam para ser a melhor forma de nós mesmos, né? Então, assim, como a gente tem isso, né? E todo mundo tem. Então, esse é o ser humano, né? e a coragem para que a gente possa olhar para nós, né? para esse ser humano, que eu acredito que é muito mais, e que neste mundo precisa evoluir e ajudar outros tantos a também acharem o seu caminho. Então assim, do meu resumo, é... mergulha para dentro de ti, né? Volto para a frase do início, conhece-te a ti mesmo, né? E... E a força que, que a gente encontra quando a gente tem coragem para acessar esse mundo é incrível. Ninguém nos ninguém nos para. Ninguém nos nos diz que não é por aí, ninguém nos diz que ah, tu deveria ter feito isso. Quantos anos eu parei olhando o externo com uma aprovação por carência, por, né, por insegurança, por e, e na verdade tá tudo dentro de ti, né? E a partir de dentro de ti tu transforma a tudo e a todos. Tu transforma a tua realidade. E eu acho que o mundo tá precisando disso. E fomos obrigados a parar para transformar a nossa realidade. Para onde é que a gente estava indo, né? O que que a gente quer? Então assim que a gente possa, com amor e com essa verdade, transformar as pessoas que nos cercam. Sou muito grata. Muito grata por vocês novamente E agradeço a oportunidade Não achei que eu fosse capaz Para variar <risos> Mas uh, espero ter contribuído De, de alguma forma com, o, com, com todas vocês De alguma forma né? com Enfim. certeza. Obrigada muito também, isso. meninas Por tudo Obrigada. A gente que agradece as palavras de vocês A entrega A gente ficou muito emocionada Muito lindo ouvir vocês